Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de Fórmula 2 no Fórmula 1 2019 Sim, eu comprei o Fórmula 1 2019, não 2020, porque eu não consegui, eu não vou conseguir comprar o Fórmula 1 2020, tá bom? Mas estamos aqui na Fórmula 2, estamos estreando na Fórmula 2 2019, mas estamos estranhando mesmo assim, beleza, fiz uma volta em Melbourne, <risos> falei bem errado, Melbourne com a Dance, beleza, onde o Serginho, nosso brasileiro, estava ano passado, né, mas então é isso, vamos lá para essas voltas, beleza, os gráficos também não ficou muito bom assim, tá? tive que sacrificar um pouco assim, para eu poder gravar esse vídeo, beleza? Mas é, eu acho que é só no primeiro vídeo que vai acontecer isso, beleza? Lembrando, tem vídeo quase todo dia, menos final de semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo de Fórmula 1 aqui no canal, beleza? É só esse mesmo. Se você gostar, deixa o seu like.